O projeto de modernização da graduação da engenharia, iniciado em 2019, apresenta os primeiros resultados, como a reformulação do currículo da engenharia de produção e a criação do método de avaliação por competências dos estudantes. Os representantes da Fundação Fulbright e da Embaixada dos Estados Unidos, parceiros da Escola de Engenharia, visitaram a instituição e foram recebidos pela direção e pela equipe responsável pela execução desse projeto. Atualiza! Bom, avançou bastante o projeto desde 2019. Em 2019, a gente tinha feito uma análise dos principais stakeholders e quais eram as necessidades e demandas e o que deveria ser ouvido para fazer todas as operações curriculares. Então, em 2020 e 2021, a gente fez o planejamento do novo currículo. Em 2020, especificamente, Todas as os... a gente fez uma reavaliação do currículo. O que, que precisava ser mudado, o que, que a gente precisava incluir, ou excluir em termos de disciplinas, avaliação de etapas. Então, a gente planejou o que a gente chamou de design conceitual, um, um esboço do novo currículo. Claro que esse esboço depois foi detalhado melhor, ó, e a gente foi verificando se aqueles requisitos que a gente levantou com todos os stakeholders, com egressos, com empresas, com os docentes e alunos, se a gente estava contemplando nesse, nesse desenho, nesse design conceitual do novo currículo. Então, basicamente, em 2020, a gente trabalhou nisso, porque era necessário realmente mudar. Em 2021, foi no final de 2020, início de 2021, que a gente fez todas as alterações curriculares, conseguimos implementar um novo currículo em 2021. Então, a gente avançou bastante em termos de alterações curriculares, em termos de planejar as disciplinas por competências, focando no desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes, além do conhecimento, incluindo novos métodos, novas práticas pedagógicas. Então, em 2021, a gente estava com o um novo currículo já implementado. E agora, atualmente, nós estamos, em 2022, a gente está testando agora, nós estamos avaliando se aquilo que a gente alterou realmente está dando resultados está trazendo os resultados esperados do projeto. A gente teve alguns pequenos desafios como todo, desafios em relação a, a essas incertezas, né? Como nós vamos fazer essas alterações curriculares no meio de uma pandemia também? Né? E a gente durante o projeto nos passamos dois anos no ensino remoto, fazer todas as alterações também foi desafiador, né? foram grandes alterações no currículo e ainda implementar o novo currículo. Durante o ensino remoto, a gente teve algumas dificuldades, mas não por isso que a gente conseguiu realmente realizar todos esses ajustes e implementar até antes do período planejado. Também dificuldade talvez de é comunicação com alunos, com docentes durante a pandemia para poder comunicar essas novas operações A gente também, durante esse período da pandemia, a gente teve dificuldade de realizar as missões para as universidades norte-americanas e trazer os especialistas. Então, a gente contornou outras formas para manter o engajamento e também para manter a conexão com essas universidades. Então, a própria Fulbright ajudou nisso em planejar encontros, workshops virtuais, com esses especialistas então, americanos Em 2019, a gente conseguiu fazer essa interação viajando, trazendo né, especialistas. Em 2020 e 2021, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer essas missões, organizar as missões, então, conseguimos trazer esses especialistas, mas a gente teve essas outras alternativas. Foi criado um comitê de especialistas, organizado pela própria Fulbright, formado por professores de diversas instituições norte-americanas reconhecidas, que são líderes no ensino de engenharia, e durante um ano, um ano e pouco, a gente teve contatos, interações, cada 15 dia com esses especialistas. A gente tinha atividades planejadas com eles, veja, objetivos para tratar com esses especialistas e entregáveis também. Então, isso, essa interação foi ainda foi diferente né, daquilo que estava lá desde o início da proposta do edital mas foi bastante produtiva. Né? Quando a gente pensou no modelo de avaliação de competências, a gente teve que estudar né? quais são esses métodos para avaliar competências. E a gente identificou que um dos métodos mais empregados é o método das rubricas, utilizado muito internacionalmente em muitas instituições norte-americanas. Então, a partir da experiência deles, a partir das pesquisas que a gente realizou, a gente organizou e planejou um modelo para a avaliação e monitoramento das competências dos alunos ao longo do curso. Para não avaliar simplesmente suas competências lá no final nos egressos, por exemplo o próprio Enad que avalia os alunos lá no final então, a gente queria um método para avaliar essas competências ao longo do curso em alguns, em diversos momentos diversos estágios, então inicialmente quando eles entram no curso, depois estágio mais intermediário e depois no final, mas antes dos alunos saírem do curso, mais para o final então a gente planejou um modelo que pudesse acompanhar isso, esses alunos, esse desenvolvimento de competências e o uso das rubricas foi utilizado para isso a gente criou a rubrica para as diversas competências do perfil de Egresso nos diversos estágios, que permitissem acompanhar na verdade, esse desenvolvimento nesses três estágios de desenvolvimento. A parceria com a FUBRIGHT tem é sido muito boa, né? na verdade, eles dão todo o apoio e suporte para realizar as missões, para encaminhar os nossos alunos, pós-graduação que participam como assistentes do projeto, para realizarem visitas de curta duração e também para trazer especialistas. Mesmo durante a pandemia, a FUBRIGHT ele deu todo o suporte para a gente, e claro, obviamente, né, não somente para essas interações, mas também para as adequações da infraestrutura. O projeto prevê recursos para a implementação dessas novas práticas pedagógicas. Então, tem sido excelente a parceria e a interação também com a Fubrai. Eles realizaram uma visita nesse mês de setembro. Eu acredito que foi muito positiva a visita deles, a gente conseguiu apresentar os resultados e agora, o momento do projeto, todas as atividades e também tivemos a oportunidade de fazer um encontro com eles. A maioria dos docentes que participam do projeto, dos assistentes, não conheciam só o Dr. Brighton Embaixada Americana, então foi um momento de encontro, de apresentação de resultados e de próximos passos, de próximas atividades, anos do projeto. Eles vieram avaliar o andamento, realmente aquilo que a gente tinha como metas iniciais, como entregáveis, como objetivos, a gente estava conseguindo empregar isso que a gente apresentou esses resultados parciais, mesmo que a gente já tenha feito isso através de relatório, é um o momento de conversa e de demonstrar realmente tudo o que a gente já fez aqui na engenharia de produção e também como escola de engenharia. Agora nós estamos, né, como falei anteriormente, num período de avaliação, né, avaliação daquilo que foi realizado, das mudanças implementadas e de melhoria contínua. E a gente já começa a identificar alguns ajustes que precisam ser realizados em algumas disciplinas, algumas práticas, em até nas competências, porque a gente definiu competências, precisamos agora implementar essa avaliação, né? os docentes estão se apropriando desse modelo, os alunos também precisam ser mais familiarizados, então agora é um período de teste desse modelo de avaliação e de ajustes, ajustes e melhoria contínua.